Fala meus aliados, tudo bom? Bom, irei deixar aqui então registrado também minha opinião a respeito das entrevistas que vão acontecer nos próximos dias aos presidenciáveis. Não com o cunho de influenciar ou desinfluenciar, de indicar ou desindicar, de dizer quem está certo, quem está errado... Quero imparcialmente analisar as respostas, as perguntas sobre o cenário amplo e o desempenho do candidato. Vou fazer isso porque, apesar do meu canal ser voltado para finanças, educação financeira, a política influencia nas nossas finanças. E gostaria que ficasse claro o entendimento dos mais leigos que os presidentes possuem menos poder do que os deputados. Porque, para você entender o fluxo, quando o presidente cria uma lei, ele quer implantar uma lei, apesar de algumas delas ele conseguir colocá-las e implantá-las de imediato, todas elas passam pela revisão da Câmara, vão para o Senado, voltam para a Câmara para depois ir para o presidente. Então, nesse passo, as leis que, por exemplo, foram criadas pelo próprio presidente, correm o risco de serem rechaçadas e então elas deixam de valer. Isso quando é de extrema importância, né? O presidente quer implantar no ato, imediatamente elas vão para a Câmara, depois para o Senado, ainda que esteja acontecendo a lei, que ela esteja vigente de certa forma. Os deputados, os senadores vão debater e, e depois eles podem decidir por cancelar essa lei da outra forma, o deputado mesmo que cria a lei, eles debatem manda para o senado, volta vai para o presidente decidir se fica ou não se o presidente decidir que não, ela volta tem novamente outros debates então vira um processo muito demorado, então quem tem mais força de conseguir implementar uma lei, são os deputados porque eles têm maior poder de decidir se uma lei vai ou não se tornar válida agora se você tiver um presidente por exemplo de esquerda e a maioria dos deputados elegidos são de esquerda é presumido que a maioria das leis que forem criadas entrem em vigor nesse período porque você tem uma pessoa que tem o mesmo pensamento do que a maioria dos deputados da câmara. e na câmera quem ganha é a quantidade da mesma forma o contrário, se você tiver um candidato de direita e na Câmara tiver muitos deputados de esquerda, poucas leis criadas pelo presidente, que é de direita, serão aprovadas, porque a oposição vai tentar barrar as ideias que o presidente tem e vice-versa. Agora, antes de partir para a análise, eu quero pedir que você que ainda não é inscrito no canal, clica no botãozinho de se inscrever, clica no botãozinho de gostei, compartilha esse vídeo e também você pode me adicionar nas redes sociais que tem ali o LinkedIn, o Facebook, Instagram e o Twitter. E vamos lá! Bom, a Renata iniciou dizendo que abordariam temas que marcam cada uma das candidaturas com um minuto de tempo livre, Bolsonaro citou algumas ações do seu governo, começando pelas dificuldades, né? e a partir daí, o que, que ele fez de benfeitoria? Reduziu o preço do combustível através da isenção do ICMS, liberação do auxílio Brasil no valor de 600 reais, transposição do Rio São Francisco, que estava parado há muitos anos, pacificação do MST, titulando terras, e 90% dessas intitulações para mulheres, Criaram um Pix muito usado, muito bom, que permite a transação entre pessoas sem a cobrança de taxas que seriam retidas pelos bancos e que beneficia pequenos empresários. Anistia de 99% das dívidas de jovens, de um milhão de jovens, junto ao FIES. Agora, o que eu achei da entrevista? Minha opinião. Você pode ficar à vontade para discordar. E se você discorda, deixe aí seu comentário. Na minha opinião a entrevista poderia ser melhor aproveitada. A começar na segunda questão sobre o Covid né? e o posicionamento do Bolsonaro. Isso era uma coisa que já vem explícita há muito tempo. Ele sempre disse que ele era a favor do médico ter autonomia e a favor que o cidadão tomasse decisão se tomaria ou não a vacina. A questão da falta de ar citada pela Renata, ao meu entendimento, Bolsonaro não estava usando é, a simulação de uma pessoa com falta de ar com o intuito de ofendê-la ou tirar sarro, mas apenas no intuito de demonstração realmente. Então, ao meu ver, essa, esse trecho foi mal colocado pela jornalista. Outros pontos talvez fugiram da mente do bolsonaro tem reportagens que confirmam outras informações é demora realmente de fato no atendimento a cidade de Manaus mas o que a gente estava vendo naquele momento e não era específico de Manaus era no mundo todo a falta de equipamento falta de máscara falta de álcool em gel ainda mais equipamentos hospitalares porque o mundo não estava preparado para produzir ou tinha esse equipamento todo à disposição para atender uma pandemia do dia para a noite. Então, em colocar no processo de produção esses equipamentos levava-se tempo tinha a questão da logística você está em São Paulo você está perto de, de regiões é, de metrópoles de logística e você vai seguindo para lugares e quando você vai seguindo para lugares mais distantes sertão é, Amazônia tem muita dificuldade de acesso principalmente aquelas estradas lá pro lado do norte da Amazônia as estradas são terríveis a questão também da troca de ministro é outro tema que já era discutido muito antes não precisava ter trazido para essa entrevista novamente tema. O Bolsonaro já afirmou que tendo a necessidade de fazer a troca de ministros, ele trocaria. Isso é algo que eu concordo. Se eu tenho um funcionário que é incompetente, que não está adequado para aquela função, eu vou colocar alguém competente. Eu trocaria. Não é porque eu contratei uma pessoa e mesmo ela fazendo um papel que não é esperado, não atingindo as metas que eu espero, que eu tenho que manter ela lá para sempre. Paga-se as dívidas, os tributos e vamos colocar uma pessoa com a esperança. De que seja melhor. Eu achei também que os jornalistas, principalmente o Bonner, muitas vezes interrompia o Bolsonaro e, eu, e a entrevista virava uma discussão e pessoas falando por cima. É, ainda mais que o Bolsonaro já é mais velho, é, ele é mais chupro e quer terminar o pensamento dele. E eu, eu percebia que o William Bonner é, fazia afirmações e trocava de assunto, finalizando como se ele fosse o detentor da verdade. Isso na minha opinião. Isso foi o que eu percebi. Então, até mesmo por esses é, interrompimentos dos jornalistas, a entrevista ficou um pouco pesada para se entender o que estava sendo dito. Ficou mais como uma sessão de ataque onde o, o presidente, né, atual presidente, tinha mais que tentar esclarecer fatos que eram de certa forma prejudicial à sua imagem e com pouquíssimas opções para saber o que esperar dele no futuro, de planos para o futuro. sendo que o que a gente consegue aproveitar um pouco é na questão da economia, que ele disse que continue, continuaria com o que vem trabalhando, mais digitalização, menos burocracia, aqueles planos de privatização, uma continuidade no envolvimento com o Centrão para conseguir passar as suas leis. Isso, a meu ver, é ruim, mas não é uma culpa dele, né? Porque é aquele ponto de que se ele não tiver pessoas apoiando, ele também não consegue fazer uma boa gestão, porque só, sempre que ele tiver alguma ideia, essa ideia vai ser barrada, porque a intenção intenção da oposição é fazer com que os planos do atual se frustrem. E a oposição para ele é muito pesado. Então é muito mais difícil para ele atualmente conseguir passar as leis. Talvez nessa eleição as coisas, caso ele seja reeleito, as coisas fiquem mais fáceis, se talvez mais pessoas de centrão ou de direita forem eleitas do que candidatos de oposição. E também complica na questão de garantir a não corrupção durante seu mandato, porque eu vejo que a minha menos que tenha uma total troca de pessoas dentro da câmera, se torna impossível extinguir a corrupção. Porque quem rouba, quem roubava e vem roubando e ainda não foi pego, vai continuar roubando. Agora, Bolsonaro fugiu das perguntas, ele se esquivou, contornou as perguntas? Então, ao meu ver, ele respondeu todas as perguntas, talvez com mais conteúdo do que devia, o que pode ser atrapalhado o entendimento de algumas pessoas poderia ter sido mais objetivo nas respostas, tendo tempo de responder mais perguntas e evitando essas discussões que atrapalharam demais essa entrevista. Negou alguns fatos que já foram noticiados anteriormente, talvez tenha se esquecido. E o que restou para a gente foi é, utilizar a gestão atual dele como ponto de decisão sobre uma futura gestão. Vamos ver como serão as próximas entrevistas para tirar melhor conclusões sobre quem está mais preparado nessas eleições. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, ativa o sininho para não perder as novidades, clica no botãozinho de gostei e também compartilha. A gente se vê na próxima!